A segunda coisa boa que talvez você não saiba é que não importa o que você tenha feito, existe perdão disponível pra você. Sabe quando você tá muito sujo, muito fedido, e aí vem e toma um banho e dá aquela sensação de limpeza, aquele frescor, aquela coisa boa de se sentir limpo? O sangue de Jesus lava os seus pecados na cruz, isso é a palavra de Deus que fala. Então, quando Jesus vai para a cruz, ele tira todo o seu pecado e te oferece justiça. Você é justificado por causa de Jesus. Não é a minha ou a sua ação que vai nos fazer merecer o que Jesus fez. Ninguém merece o que ele fez, mas por ele nunca ter pecado e escolher tirar o meu e o seu pecado na cruz, nós somos feitos justiça. Nele, na cruz dele, no sacrifício dele. E sabe o que isso quer dizer sobre nós? Que não importa o nosso pecado mesmo, existe perdão. Porque é isso que Jesus fala, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Sabe o que a Bíblia está dizendo então? Para de pensar que você tem que primeiro se lavar para depois tomar banho. Você toma banho quando você tá sujo. Então pare de achar que você tem que parecer limpo para depois chegar na água viva que é Jesus. Deus fala vem é da forma que você tá. E muitas vezes as pessoas dizem não eu tenho que resolver umas coisas da minha vida primeiro para depois orar, para depois ir na igreja, para depois falar com Deus. Galerinha pensa comigo o que Deus quer é o seu coração e é se relacionar com você. Você não tem que se arrumar para depois ir num lugar de se arrumar. Você não tem que se lavar para depois tomar banho. Você não tem que fazer a comida para depois fazer uma comida. É o contrário. Você vai da forma que você tá. Você vai é doente para o hospital. Não é curado. E é isso que Deus está querendo te dizer. Não importa o que você já fez. Existe perdão para você. Esse perdão te justifica na cruz. Deus te ama. Não importa quem você é. Você é muito amado. E não importa o que você fez. Existe perdão sobre a sua vida.